A doença de gumboro é uma das principais doenças da indústria avícola. Ela é responsável por perdas econômicas imensuráveis, quer seja pela sua forma clínica ou através da sua forma subclínica com os quadros de imunossupressão. O vírus de gumboro ele possui diferentes cepas, desde cepas muito suaves até as muito, muito virulentas, e ambas são extremamente resistentes às condições ambientais. E, por isso, a, a vacinação aliada a um programa robusto de biosseguridade é a melhor ferramenta de controle dessa, dessa enfermidade na granja. Né? Um bom programa de vacinação ele vai ajudar a controlar e prevenir a doença de gumboro quer seja na sua forma clínica quanto na sua forma sub, subclínica né, de monospressão. E, dessa forma, vai trazer melhores resultados zootécnicos para o lote.